Aprendendo a orar. Mas com quem estamos aprendendo a orar? Estamos aprendendo a orar com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus. Olha o que está dizendo. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que está no céu. Nós temos que orar a Deus. Não a um Deus que está aqui na terra. Mas como diz aqui... Pai nosso que está no céu. O Deus a quem nós oramos está no céu. E nós dizemos, santificado seja o teu nome. Santificado, glorificado, separado, abençoado é o nome de Deus. Venha o teu reino na oração... Você pede o reino de Deus que ele venha até você. Na oração nós nos dirigimos a Deus que está no céu e pedimos a ele que venha teu reino, isto é... Pai nosso que está no céu, venha o teu reino. Nós chamamos o reino de Deus para nós. Nós buscamos o reino de Deus, chamamos o reino de Deus... Clamamos pelo reino, pela presença do reino de Deus. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Tanto na terra quanto no céu. Nós precisamos fazer a vontade de Deus aqui na terra. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus que eu e você sejamos pessoas de paz. Pessoas que fala da paz, que prega a paz, que vive a paz, que anda em paz, que busca a paz. Eu e você precisamos disso, da paz que vem de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Presta atenção. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós pedimos a Deus o pão de cada dia. Pedimos a Deus o pão de cada dia. De que pão Ele está falando? Da palavra de Deus. Da presença de Deus. O pão de cada dia é o pão de Deus. É o próprio Jesus que diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu e o Pai somos um e os discípulos perguntaram, mestre, quem és tu? Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o pão nosso cada dia, dá-nos hoje, isto é, dá-nos Deus. Pedimos a Deus, chamamos a Deus, oramos a Deus, clamamos a Deus e pedimos a presença de Deus todo dia. E na sequência, perdoa as nossas dívidas. Nós oramos muito a Deus para Deus perdoar as nossas dívidas. Eu tenho orado a Deus para Deus perdoar minhas dívidas. Você tem orado a Deus para Deus perdoar suas dívidas. Nós temos uma facilidade muito grande para pedir perdão. E queremos que nos perdoe quando nós falhamos. Quando eu peco, quando eu erro, quando eu falho, quando você falha, nós queremos o perdão. Nós mesmo nos julgamos bons o suficiente e se, e se não formos perdoados, nós reclamamos. Ah, mas eu orei, eu pedi perdão, eu preciso do perdão, mereço perdão, eu quero perdão. Nós temos facilidade para pedir perdão. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Essa parte nós temos dificuldade. Para perdoar aquele que nos ofende. Perdoar aquele que nos magoa, perdoar aqueles que nos machuca. Você já parou para pensar o quanto é fácil pedir perdão, exigir perdão, quando nós erramos. Mas quando alguém erra comigo ou com você, nós temos muita dificuldade para perdoar. E é isso que Jesus diz, como nós temos perdão perdoado aos nossos devedores sim amado precisamos perdoar para ser perdoado se nós perdoarmos seremos perdoados e não nos deixe cair em tentação mas livre nos do mal nós oramos e pedimos a Deus que nos livre do mal. Sempre nós clamamos a Deus, pedimos proteção, pedimos ajuda, pedimos socorro para sermos livres do mal. Nós queremos estar livres dos maus e nós clamamos a Deus para que Deus nos livre. Essa é a verdade. Mas quando nós temos que perdoar, nós temos dificuldade. E aqui a, o Espírito Santo está dizendo na Palavra de Deus, Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos, o Celeste vos perdoará. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 9 até o verso 15. Mateus... Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 15: Porque se perdoar aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E, e se porém não perdoar aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Misericórdia. É uma condição. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se nós não perdoar, nós não seremos perdoados, querido. Então, aprendamos com Jesus. Vamos perdoar para ser perdoados. Amém? Gostou da palavra? Então, aprenda a perdoar para ser perdoado. Tá ok? Um abraço, amigo. E até o próximo vídeo. Tá bom? Deus abençoe. Você ouviu a palavra amiga do pastor Arantes. Um beijo no coração e até o próximo. Tá bom? Deus te abençoe. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você assiste o nosso vídeo, você não dá o like, o YouTube, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, vai naquela mãozinha, o joinha, e clica lá e dá um sinal que você estará ajudando o canal a crescer. Se inscreva e envie esse vídeo para cinco irmãos, para que nós todos possamos ser abençoados e ajude a evangelizar se inscrevendo no canal Orando com o Pastor Arantes. Um beijo no coração.